bom dia boa tarde boa noite Angola e o povo angolano em geral Salomão filho de Davi já dizia que nada debaixo do sol é novo ou é novidade tudo se repete na história é... Procurando, na Bíblia, em Primeiras de Crônicas, no livro de Primeiras de Crônicas, capítulo 10, no versículo 4 até o versículo 5, nós nos deparamos com uma história do rei Davi, que foi ungido para ser rei, mas o rei Saul que estava no poder, perseguia o rei Davi, o pequeno Davi. É, não foi Davi quem matou o rei, o rei Saul, mas a própria espada de Saúl, matou o próprio Saul. Nós sabemos que na Bíblia, a espada representa a língua, a nossa própria, as nossas próprias palavras. Eu, <risos> é, inspirado num texto do doutor Kizungo Metoxalá Miezi, um pastor muito usado por Deus, ali em Angola, então eu refiz o texto e está assim, Davi representado por ACJ já foi ungido para ser rei, presidente, já foi ungido para ser rei, que é presidente da Angola, e governar os angolanos e Angola. Isto é só uma questão de um tempinho. E não será Davi, representado pelo ACJ, que vai matar a carreira política do rei Saul representado pelo MPLA João Lourenço, no Palácio. Não será a CJ que vai matar a, a, a carreira política é, do, do, do MPLA é, e nem tampouco do próprio João Lourenço. Que já foi, na verdade, tanto o MPLA quanto o João Lourenço já foram rejeitados por Deus rejeitado por Deus. E aqui a representação ou a prova dessa rejeição é o povo que já não quer mais o MPLA, não quer mais o João Lourenço no poder, de Cabinda ao Cunene. Estas eleições mostraram isso. Mas será a sua própria espada, será a espada do próprio Saúl que vai matar o próprio Saul? Saul é representado aqui pelo João Lourenço empelar. Então, a espada são as próprias palavras arrogantes, cheias de rancor, de ódio, de calúnia, de maldade, que está a matar a carreira política deles. Tanto do próprio, a história do próprio Empelar, que também já começa com mentiras e nunca se firmaram na verdade, e o João Lourenço vai também nesta onda. Então, a sua própria língua, a sua própria espada que é representada pela língua é que vai acabar com a carreira política deles até o seu próprio escudeiro o escudeiro de Saul também morreu até o próprio escudeiros os escudeiros aqui são representados por aqueles que estão ao lado do jeitão eh, ao lado da maldade ao lado eh, da falsidade estão do lado do do, do Jailô, nessa trama contra o povo angolano, Então, esses também as suas próprias carreiras políticas também vão para a água abaixo, vão para o vão, vão, vão esquecimento. Esses escudeiros também morreram com o Saúl. Esses ministros, esses juízes dos tribunais, esses generais que estão do lado dele, esses... Eh, deputados, essas figuras, até, até mesmo figuras públicas, músicos, artistas, que estão do lado da maldade, eles também terão os seus, o seu tempo também cortado com relação à carreira. Não vão ter é, sucesso. Fica aqui o texto tente buscar, eh, meditar nela, está no livro de primeiras de crônicas, capítulo 10, no versículo 4 ou versículo 5. Isto é uma profecia, isto é uma mensagem que vem da parte de Deus. Deus abençoe Angola, texto inspirado do livro do doutor, do texto do doutor Kizungo, Metoxalá Miese Deus abençoe Angola.